O número de avistamentos, de ovnis e casos de contatos imediatos tem se multiplicado em todo o mundo. O motivo, segundo alguns ufólogos, seria o prelúdio de uma futura invasão ou contato imediato em que seria anunciado que de fato eles estão entre nós e já há muito tempo. Outros acreditam que seria apenas uma visita de rotina com a anuência de uma elite mundial. Mas antes de tudo, já vai deixando seu like. E se não for inscrito mais curte assuntos de ufologia e do paranormal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Imagens registradas em uma cidade no México. Segundo uma publicação nas redes sociais, um motorista de aplicativo Juarez Fernandes trafegava por um trajeto rumo à cidade de Morela e Michoacán, quando notou que estava sendo perseguido por um objeto misterioso. Em redes sociais, no dia 15 de 2023, o autor que no céu, vemos um objeto de nove lados. São tantos lados que ele chega a parecer um disco. Não é algo comum de se ver, ainda mais voando tão baixo. Ele até desceu do carro para filmar aquele misterioso objeto que parava sobre sua cabeça. Mas por algum motivo, o seu celular teria parado de funcionar. Logramos contabilizar que este es un disco con nueve lados, es decir, que se trataría de un... Um objeto semelhante foi avistado no ano passado em uma estrada em Salina Cruz, Osaka, Mas neste caso temos um objeto totalmente arredondado. Teriam esses dois ovnis alguma relação um com o outro? Seria isso algum balão, brinquedo, drone ou algo do tipo? Ou estaríamos realmente diante de tecnologias de origem extraterrestre? Deixe a sua opinião nos comentários. Também registrou outro estranho objeto em forma de prato que se aproximou ao caminho. La reciente evidencia registrada en Morelia, Michoacán, nos expone una vez más que estos objetos ya no se ocultan y con gran frecuencia se están presentando abiertamente a la vista de todos los testigos. O melhor local para se encontrar possíveis evidências da existência de seres de outros planetas é no espaço. Tudo fica ainda mais convincente quando tais evidências são registradas acidentalmente por câmeras da NASA SpaceX dentre outras agências espaciais acopladas em satélites, telescópios e ônibus espaciais obviamente localizados no espaço. Em uma live da SpaceX por intermédio de uma câmera acoplada em um satélite, um objeto foi captado voando em altíssima velocidade, se considerada a distância dele para o satélite. O que vocês acham? Seria isso uma nave alienígena? São eles navegando em nosso sistema solar? Seria talvez um asteroide ou algum outro corpo celeste? É um mistério. Mas atente-se ao fato de que ele realiza uma manobra no final. Um corpo celeste jamais faria isso. Durante uma transmissão ao vivo da NASA, captou-se um objeto voando a 3600 km por hora. A princípio acreditou-se que fosse uma mancha na tela do monitor, mas logo descobriram que era um objeto muito grande e obscuro que se movia. De dentro da Estação Espacial Internacional se pode observar essa grande esfera, seria essa uma extraordinária evidência de tecnologia não humana em nosso espaço? Um evento semelhante aconteceu em 1984 durante a missão da aeronave de Discovery durante a missão 55. No momento do desmantelamento de um satélite, a câmera acoplada registrou um objeto misterioso. Uma esfera prateada descendo e manobrando muito próximo da Terra. E surpreendentes movimentos. Veamos com atenção. Sus movimentos são claramente controlados e, al final, se aleja saliendo da toma da cámara. Evidentemente se mueve de forma inteligente. Em uma outra ocasião, uma outra esfera semelhante foi registrada durante uma missão da Atlantis em 1991. Ela pairava sobre a lua e fazia manobras que nenhum corpo celeste faria. Pelas características podemos apreciar algo incrível que certamente não é de nosso sistema solar. Essas evidências podem provar a presença da visita de vida inteligente em nosso sistema solar e certamente até em nosso planeta. Este objeto foi filmado aqui no Brasil. E não foi só uma pessoa que filmou, foram dezenas. Em outros vídeos, se quiserem ver. Oh, drone não é. Drone, certeza que não é, mano. Pô, já... é drone, ele isso aí já se faz... moveu rápido, já se moveu devagar, a gente tá aqui uma meia hora ficando Mano, não tem tô... como ser Mas tá é aqui né? há muito ah, tempo, cara, já, cara, cara, já... É que tá tá foi como você né? já tá vendo. Porque a gente não pensa tem que sério, seu Não é a da primeira da vez, vez, não é? a primeira vez, é a é a primeira vez que você Mano, tá olha que loucura. Sério? Não é a primeira vez, <risos> não é? uma droga, você acha que é? Ué, peraí. Ah, tem hora que ele para, depois ele se move rapidinho. Olha que doideira! Não, e o pior! Se eu, o pior. O eu indo indo indo lugar. Lugar. tá livrão! Eu só tenho Nossa, essa fita aqui no meio! Não <risos> não me para A primeira coisa que o cético diz é que são Starlinks ou algum outro satélite. Mas estariam eles voando tão baixo assim? Eles são lançados por foguetes e não possuem mecanismos de propulsão para voar feito um avião sobre nossa atmosfera. Mas enfim, eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários acerca dessas imagens. Imagens registradas no Canadá. Segundo uma publicação da página Contato 23, este vídeo foi registrado de dentro de uma fábrica por um segurança na madrugada do dia 12 de fevereiro. O suposto OVNI não emite som e possui um formato cilíndrico. Não é de hoje que objetos do tipo são reportados, mas nunca se viu uma imagem tão clara deste objeto. Os internautas estão divididos sobre o que poderia ser. Uns dizem que é um satélite, o que seria estranho vê-lo voar tão baixo. Outros que seria um drone, dirigível, ou qualquer coisa de origem terrestre. E obviamente aqueles que acreditam na tese de que seria nave de origem extraterrestre em forma de charuto. Note que ela possui luzes semelhantes à dos Starlinks. Mas enfim, será que é uma nave alienígena, ou algo daqui da Terra? Bom. Analise cada detalhe deste objeto com atenção e tire suas próprias conclusões. Imagens incríveis registradas sobre o telhado de um prédio. Aqui vemos nitidamente dois humanoides com crânio avantajado que remete a criaturas de origem extraterrestre. O vídeo viralizou nas redes sociais alcançando milhares de compartilhamentos e comentários de pessoas que acreditam que estamos diante de um caso real. Por outro lado, a quem duvide desta captura. De fato parece não ser verdadeiro, mas eu me lembro de ter visto vídeos de lançamento de foguetes, em que percebi que quando filmados ou vistos por binóculos, a longa distância, realmente ficam parecidos com efeito de computação gráfica, mas não quer dizer que seja. Por meio do binóculo, fica evidente que são apenas ilusão de ótica. Talvez o mesmo teria acontecido no vídeo que se segue. Será que são eles? Será que tivemos a visita dos alienígenas da raça Grain? Deixe a sua opinião nos comentários. Aqui vemos o que seria uma suposta explosão registrada na Lua. Nas imagens vemos um objeto voando em rota de colisão com a Lua. atingir sua superfície, vemos a explosão, um cogumelo de fumaça subindo a dezenas de quilômetros de altura. Pela amplitude, tamanha explosão é equiparada à detonação de um dispositivo nuclear de 35 megatons. Quem teria interesse em explodir a Lua? Teria isso uma tentativa de aniquilar com o nosso satélite natural? Seria apenas um teste em solo lunar de dispositivos nucleares produzidos na Terra? ou seja, obra de alguma superpotência como China, Rússia, ou Estados Unidos. Ou de fato o que vemos foi um ataque alienígena ao nosso satélite natural? É um mistério, mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários.